Estamos chegando no chão da oficina Estamos chegando no sonhos das formas Da arte negada que somos Viremos criar Estamos chegando No chão dos quilombos Estamos chegando no chão dos tambores Nos nossos palmares Nós somos Viremos lutar Vídeo 2 Registrar-se ou recuperar senha Se você já sabe Entrar no Ciranas é, com seu usuário Pode pular esse vídeo Se você não tem usuário Basta criar um novo usuário. Primeiro, acesse www.cirandas.net Se você já tem um usuário, é só botar o seu e-mail e a senha. Se você esqueceu a sua senha e já tem um usuário, clique aqui em Eu esqueci a minha senha. Aí, basta você colocar o seu e-mail e clicar em Enviar instruções, que você receberá as instruções do seu e-mail. Faça isso agora para poder recuperar a sua senha. Caso você não tenha usuário, você clica em Novo usuário. Em novo usuário, você preenche os seus dados principais O seu nome de usuário, cirandas.net o nome de usuário A sua senha, confirmação de senha O e-mail, seu nome e seu apelido Além de aceitar os termos de uso Que são ligados à plenária nacional de economia solidária Atenção, o usuário que você tem que criar tem que ser pessoal não é o um usuário nem de comunidade, nem de fórum, nem do empreendimento. Depois você pode criar a comunidade ou ativar o seu empreendimento. Mas a sua entrada sempre se dá pelo seu usuário individual. Vamos lá, mãos à obra, boa sorte!